Eleições 2022, uma das eleições mais intensas desde a redemocratização, e que será crucial para determinar o que está por vir, estamos na reta final e cada vez mais perto do dia da votação, por isso, hoje você irá ver aqui na tela da conexão, o que os candidatos à presidência da república, propõem para o futuro do nosso país. Estarão presentes Ciro Gomes, Felipe Dávila, Lula, Jair Bolsonaro, Simone Tebeti e Soraya Tronik. Não se esqueça, hoje às 10 da noite em ponto. Debate entre os candidatos aqui na tela da conexão.